na página do Cirandas e já sabe também encontrar o painel de controle do seu empreendimento, né? Basta fazer o login no Cirandas e aqui na sua parte de controle você encontra o gerenciar nome do seu empreendimento, clica ali no meu caso a fantasia e você está no painel de controle. Vamos ver aqui o gerenciar produtos e serviços no painel de controle. Eu clico aqui. E eu tenho os produtos e serviços que eu já inseri no meu empreendimento. E vou clicar sobre novo produto ou serviço para inserir um novo. Mas é bom saber que os que já estão ali eu posso clicar em remover para poder retirá-los, é, caso eu não queira mais tê-los ali então eu vou clicar sobre pro novo produto ou serviço eu caio no lugar em que eu tenho que selecionar a categoria do produto ou serviço no caso eu vou colocar um sexto de vime. então vamos ver é, produto ou serviço é produtos aí tem uma série de categorias alimento e bebida não é armarinho e tecido não artigo tabacaria não brinquedos jogos e materiais pedagógicos não câmeras e banho não cosméticos e higiene pessoal eletro embalagens Uh, móveis, decorações e utensílios. É isso mesmo. Móveis, decorações, utensílios domésticos e de cozinha. Pronto, meu sexto cai nessa categoria. eu posso entrar mais nas categorias e ir até onde eu quiser, mas eu posso parar também para salvar e continuar, vamos mais um pouquinho vai. artefatos, artigos artesanais, artigos de renda, artigos religiosos, crochês e bordados, decoração e enfeites, eu acho que é artigos artesanais. vamos ver ver se tem tem que que me interessa ah, aqui tem artesanato com fibras naturais. Pronto. Eu vou parar por aí, porque já está bom. Então, eu clico aqui em salvar e continuar. E com isso, o produto já é criado, só que ainda está sem imagem, ainda está sem uma série de informações importantes. E aparece produto criado com sucesso ali em cima. Então, vamos começar pelo nome. É um cesto de Vime, então eu clico aqui em editar nome e unidade. Clico e boto aqui cesto de Vime. Além disso, eu digo qual é a unidade, se eu vendo por unidade, pacote, maço, peça, acho que é por peça, né? Mão de milho, balaio, dá para ser por acre, é, por litro, lata, tem tudo quanto é tipo de unidade aqui. Vamos fazer por peça. E não se esqueça, depois que bota o nome e a unidade, clique em salvar. Isso, editou o nome, tá vendo? Tá aqui, sexto de Vime, peça. Agora vamos mudar a imagem, eu vou pegar uma foto, é muito importante ter foto dos produtos, muito importante que vocês façam fotos bem feitas dos seus produtos. Vou clicar aqui em mudar a imagem e vou buscar aqui a foto do produto no meu computador. Eu tenho ele aqui, a... presente aqui, deixa eu ver, deve estar aqui no vídeo 6, aqui, sexto de Vime, Pronto e clico em salvar, Vou clicar em salvar, está enviando, por enquanto fica o reloginho, daqui a uns minutinhos já vai estar tá a foto, por enquanto vamos continuar aqui, aqui na direita tem adicionar preço e outras informações básicas, vamos clicar aqui, e aqui são coisas importantes, vamos supor que o produto custa 15 reais é, um desconto, vamos fazer de dois reais mas não precisa ter desconto aqui é importante se está disponível ou não, se a gente tem no estoque ou não e aqui se a gente, a gente quer que esse produto seja de destaque ou não, vamos deixar sem assim ser de destaque e aqui uma coisa muito importante são os qualificadores, vamos clicar aqui, ó, adicionar novo qualificador selecione qualificador, olha só, tem várias opções, agricultura, familiar, agroecológico, artesanato, comércio justo e solidário é, produto indígena, orgânico, etc. Eu vou dizer que é um artesanato é, autodeclarado e adicionar novo qualificador e dizer também que ele é da agricultura camponesa. Pronto. E aí clique em salvar. Esse salvar vai salvar os qualificadores, o preço, o desconto e o disponível e o destaque, ok? Então salvar. tá salvando. Pronto. Está aqui o preço. Preço com desconto 13. Aqui os qualificadores e também a descrição é muito importante, adicionar alguma descrição para o produto, vou clicar aqui e aqui eu boto uma descrição, no caso eu já tenho pronto, você pode pegar um documento que você tenha do Word, alguma coisa e vou botar a explicação que está aqui, Ctrl C, né, copiar e vou colar ele aqui, deixa eu ver, cesta de Vime, Vime que tem aqui a largura, a altura, o comprimento e o peso. E não se esqueça, lá embaixo clique em salvar para poder salvar a descrição. Bem, eu não vou falar em detalhes agora as outras coisas, mas você pode dizer os insumos e matérias-primas usados, a composição do preço e é, elementos de distribuição caso faça parte de um coletivo de consumo, que não é o nosso caso aqui. Então, a composição de preço e insumos e matéria-prima permite que o produto possa ter o seu preço aberto. Vamos olhar como ficou lá no catálogo? A gente clica aqui no nossos produtos, né? Nosso menu, e a gente vê o um produto já inserido ali, tá vendo? aqui a gente clica aqui, dá até para ver o zoom e os nossos consumidores eles têm agora à disposição um maravilhoso cesto de Vime preço de 13 reais por peça aqui tá a descrição dele os qualificadores no caso nós não temos a composição de preços e os insumos do, do cesto de Vime mas aqui tem um exemplo na nega maluca rosinha em que você vê também a composição de preço tudo que foi utilizado e os insumos e matérias-primas Bem, é isso, a sua tarefa agora é, você deve inserir um novo produto ou serviço no seu empreendimento agora. E busque colocar pelo menos uma foto é, desse produto para poder treinar e qualquer dúvida, conversa com a gente durante o um mutirão. É isso aí, um abraço, tchau!